Olá, eu sou Leonardo Rocha bem vindo ao canal Perspectivas Infinitas. Eu sei que o ano de 2020 não foi um ano fácil para ninguém. Tivemos muitos problemas, muitos aprendizados e tivemos que readaptar o nosso estilo de vida e descobrir algumas coisas que não sabíamos. Além disso, foi um ano que causou um pouco de medo, de desconfiança e pavor em algumas pessoas. Porém, através de tudo isso daí que tivemos, devemos descobrir as coisas positivas que esse ano nos trouxe. Eu sei que para algumas pessoas não está sendo nada positivo ainda. Porém, eu espero que em 2021, todos vocês que acompanham o canal, possam realizar tudo aquilo que vocês desejam. Tudo o que vocês querem obter. Eu sei que é um caminho árduo e bem difícil. Porém, nada é impossível, basta termos vontade e começar a fazer alguma coisa. Através disso, com um pequeno passo, podemos conquistar algo maior. E, às vezes, a meta que planejamos, às vezes ela não vai se cumprir naquele determinado prazo. Porque, às vezes, é um prazo muito curto, ou, às vezes acontecem alguns empecilhos e outros problemas que podem atrapalhar a gente. Mas com isso você pode tirar diversos aprendizados, você pode obter coisas boas, você pode descobrir novos caminhos. É isso, é só apenas um pouco do que eu acredito que 2021 venha fornecer para nós. Novos aprendizados, novas descobertas, novos caminhos. Eu espero que vocês que acompanham o canal possam seguir seus caminhos, seus sonhos e realizar tudo aquilo que vocês desejam, e continuar aprendendo a cada dia mais e mais. Essa é a minha mensagem para vocês para esse ano de 2021. Eu espero que todos vocês tenham um feliz 2021, e que vocês possam fazer o melhor possível dentro das circunstâncias, e dentro daquilo que vocês se propõem a fazer. Muito obrigado, aguardo vocês no próximo vídeo.